Jesus não era reformista. Jesus não veio para fazer com que a minha vida ficasse melhor. Na verdade, ele disse para que a gente morresse, para que assim a gente venha a nascer de novo. Assim como a parábola da casa na rocha. Jesus não disse para a gente dar uma melhoradinha na nossa casa construída na areia. Na verdade, ele disse para a gente construir a nossa casa sobre a rocha. Porque aqueles que tiverem construído a sua casa na areia, mesmo que tenham suas paredes reformadas, uma nova fachada, uma cobertura nova, isso não vai adiantar, porque a casa vai cair se ela tiver seus alicerces na areia. Por isso que a questão não é o quanto reformada a nossa casa está, mas sim onde ela está alicerçada. Quando a gente canta para que Deus venha fazer de nós um vaso novo, isso não significa que ele tem que fazer um reparozinho, uma reformazinha nesse vaso. Na verdade, a música trata de um pedido para fazer com que ele venha nos quebrar, para nos refazer de novo, para nos tornar um novo vaso. Eu vejo que essa confusão existe porque na cabeça da maioria das pessoas, Deus existe para que ele venha atender ao governo pessoal das pessoas, aos planejamentos que as pessoas fizeram para si mesmas. Mas, na verdade, o que Jesus veio anunciar é o reino dos céus, é um governo celestial, é o governo de Deus. Outra coisa que Jesus ensinou é para que a gente ore ao Pai, para que seja feita a vontade dEle. A gente não ora para que Ele venha fazer a nossa vontade, porque nisso consiste uma diferença entre que reino estamos buscando, qual é o reino que estamos dando prioridade, é o nosso? É o seu? O meu? Ou é o reino de Deus? E na história da igreja, muita gente considera que Martinho Lutero e João Calvino são grandes referências daquilo que deveria ser um cristão. Mas o problema é que todo mundo sabe que eles eram reformistas. Então, diante daquele cristianismo que os católicos romanos tinham criado, os reformistas quiseram dar uma melhorada nele. Por isso que, na sua essência, nada mudou. Mesmo as pessoas adeptas a esse cristianismo reformado, elas continuam se reunindo em lugares que elas chamam de templo, muito semelhante às reuniões que eram feitas nos templos pagãos. As pessoas se reúnem de maneira a ter uma hierarquia centralizada numa pessoa, elas promovem a arrecadação para a manutenção desse espaço, que na verdade é um clube religioso. Mas enfim, quando Jesus veio, ele não quis reformar o partido dos saduceus nem o partido dos fariseus. E Jesus também não veio protestar contra esses partidos, e criar um partido novo. E se tem algum grupo protestante dentro dessa história, sempre foram estes os fariseus. E analisando bem as histórias, dá para perceber que enquanto o partido dos saduceus representava a situação, o partido dos fariseus era, na verdade, a oposição. E depois desse exemplo que Jesus deu para gente, até quando a gente vai continuar sendo reformistas? Se esse assunto a respeito do cristianismo te trouxe algum tipo de confusão, então dá uma olhadinha nesse vídeo a respeito da diferença entre fé e religião. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou!